Ana Jara é arquiteta, cenógrafa e investigadora em estudos urbanos, é cofundadora do Ateli Artéria, onde desenvolve uma prática prospectiva, exploratória e usando metodologias de investigação-ação num enquadramento interdisciplinar para criar projetos e programas de intervenção urbana a partir da relação com os lugares e das necessidades e desejos das comunidades. Foi professora de arquitetura na Suécia e, desde 2018, é vereadora da Câmara Municipal de Lisboa. O hum. que significa para você a atuação direta no terreno? Bom, significa mesmo ir com o corpo para lá, em primeiro lugar. Não é? A cidade é, é, um, um, tem, uma, tem uma vida. Não é? Eu acho que esse reconhecimento do lugar a partir dessa vivência do espaço, com, com tudo o que ele inclui, não é? que são as pessoas e as vidas e as relações e as vizinhanças e, e toda a circulação que há no, no, no lugar, é muito importante. A artéria começou muitos dos seus projetos indo para, sito, para sítios determinados e, e tentando perceber o que é que ocorria ali, não, é? não foram coisas muito pré-programadas. Uh, diria que até certo momento tivemos essa metodologia um pouco uh, antropológica, vá, de ir para os lugares e escutar. Uh, portanto, eu acho que começa aí. Depois, claro, mistura-se com, uh, para um arquiteto, uh, há sempre uma ideia de, de cidade vista a partir de cima, não é do plano, do, do projeto, do urbanismo, e portanto, no nosso caso, isso misturou-se com essa percepção, uma percepção do corpo com a percepção da própria arquitetura, da lente da arquitetura, não é que é do desenho e da, e da perspectiva de uma planta, de um plano, é, acho que misturando as duas. Existe algum tipo de relação entre o trabalho realizado no artéria e o seu particular de vereadora da Câmara isso relacionado às vantagens e aos desafios né, entre a articulação da iniciativa pública e da iniciativa privada uh, Eu acho que sigo a, a com uma frente sentada numa cadeira da política porque uh, sou lisboeta fiz um Sou Lisboeta com uma origem vá de, de, de Angola e, portanto, a minha família veio dessa, uh, desse momento não é? em que, em que uh, se estava a fazer o processo de descolonização e, portanto, uh, chegou a esta cidade nova. Eu sou a primeira Lisboeta da minha família e, e, e portanto... Toda a minha vida tentei relacionar-me com uma cidade a partir, não sei, de, de muitas referências não é? que existiram sempre na, na minha família e na minha vida, que não eram estas. Pronto. E, para dizer que depois do processo de entrar em arquitetura, relacionar-me com uh, uma disciplina que é de relação com o espaço, com a cidade, com o urbano, até desenvolver um trabalho com... com uh, uh, Pronto, indo para fora, eu tive sete anos fora de Portugal a trabalhar na Holanda, em Lond... estive em Londres também, e depois de regressar e, e, e fundar o ateliê Artéria. Um, foi uma grande viagem, não é? A Artéria tem tudo, a artéria começa como uma prática que tem uh, Lisboa como o seu lugar. Não é? portanto é uma prática de relação com um momento específico de Lisboa uh, era 2010 2011, portanto uh, era muito diferente do que é atualmente, não é? portanto o foi evoluindo até encontrar outras formas de, de, de, de trabalhar, mas na altura especializou-se em reabilitação portanto ia para lugares uh, que tinham essa necessidade quanto a nós não é? e, e portanto houve Houve sempre uma, só para ir de encontro um pouco à pergunta, houve sempre, depois daí até ao caminho de chegar a um lugar de poder decidir politicamente sobre o destino da cidade, não é? por meio da de democracia e do voto e da palavra acho que é uma acho que acho que se não tivesse feito este percurso também não seria uh, uh, in, inclinada para a política ou a política inclinada para, para meter ali também não é porque há uma visão política obvia que que é, que, é, que que eu fui concebendo ao longo do tempo uh, da cidade que é, que é diferente talvez da política como ela é vista pelas políticos profissionais porque uma pessoa que, que, que teve envolvida com ativismos com, com um trabalho da artéria que partia muito do financiamento da autoproposta de ir para os bairros de, de fazer trabalhos com a comunidade é com certeza muito diferente do, do sou com certeza muito diferente do, do, da maioria das pessoas que, que estão nos cargos políticos. Desejavelmente, deveria haver uma diversidade muito grande, acho eu, uh, para conseguir comportar todas, todas as capacidades vá, uh, uh, humanas e todos os entendimentos, mas não é verdade. Portanto, uh, sim. Uh, como ocorre a seleção das comunidades onde o, o artéria atua? Bom, eu diria que uh, em uma primeira, uh, um primeiro momento a artéria atuou na comunidade em que estava localizada ou seja, o ateliê localizou-se e localiza-se no centro da cidade entre dois, duas realidades que é a Baixa, pombalina que é uma cidade muito uh, representativa do poder, tem os ministérios tem uma série de tinha, agora já não tem, agora já, na cidade global já são outras coisas, discotecas e restaurantes, etc. Mas tinha Terreiro do Passo, que é o centro, vá lá, do poder da cidade. E a moraria que é um bairro que fica na colina, na encosta norte do Castelo de São Jorge, que é um bairro muito diferente. Portanto, é um bairro que tinha uma vida muito particular, muito popular, muito... Uh, com grandes dificuldades e, e, e problemas de habitabilidade e foi por aí que nós começámos não é? na comunidade que estava aquela que, uh, com a qual interagíamos diariamente, cotidianamente e, e começámos a fazer uh, a colocar questões a partir daí não é? a relacionar-nos com as pessoas que, que encontrávamos, a relacionar-nos com as entidades associações, cooperativas etc que nós encontrávamos os coletivos e portanto o primeiro trabalho nasceu aí uh, Uh, com uma, uma uma associação que é Renovar a Moraria e, e foi o edifício manifesto portanto, era um manifesto construído sobre a reabilitação a não reabilitação destes espaços vá menorizados da cidade não é? o bairro da Moraria era uma realidade oculta neste momento está gentrificado portanto, passámos de uma coisa para outra as pessoas tinham medo de entrar lá uh, portanto é essa relação com as comunidades foi feita sempre muito numa perspectiva uh, daquilo que, que nos acontecia não é? dentro de determinados lugares que frequentávamos. Uh, Estou-me a lembrar também do, do, do, do projeto Avenida Intendente, acho que é paradigmático, porque ele nasce de uma rua, de, da frequência que nós fazíamos de uma rua a uh, determinada altura, começámos a perceber que passava muito pouca gente nessa rua, a rua é uma rua muito estreita, é a rua mais longa de, dentro do plano da cidade, é limitada, tem uma paralela que é a Avenida Almirante Reis, que é uma das grandes avenidas de Lisboa, tinha uma praça que estava a ser reabilitada pela Câmara, que é a Praça do Largo do Intendente, e, e tinha uma frequência, obviamente, diferenciada lá, do, do, do resto da, da, da cidade limite, Uh, e que e bares e, e outras questões que, que, que, que, que ali e que emergiam e que, e que eram difíceis de lidar, não é? os políticos têm alguma dificuldade em lidar com aquilo que não é uh, luminoso, com é? aquilo que é mais obscuro. E, e portanto nós entramos com essa comunidade e começámos a desenhar um projeto com, com eles que partiu exatamente desses diálogos, dessas conversas, desse, com essas pessoas que tinham os bares, que tinham tido os bares, que frequentavam os bares, etc. Então nasceu um projeto que nós gostámos muito de fazer que se chama Avenida Intendente, uh, Avenida que era a Avenida Amarento Reis, Intendente que era o Largo, e este nós chamámos a esse espaço durante um tempo o tempo que o projeto durou, porque ele foi um projeto temporário, mas deixou coisas, deixou marcas, deixou... Chamámos de Avenida Intendente e ele uh, propunha, propôs e, e gerou uh, com os bares projetos que eram, para, para no fundo, de, de remate, vá daquela realidade e com coisas que as pessoas reclamavam, poder ter reclames na rua, etc. Eram portas que não tinham reclames porque eles não sabiam... Era muito complicado licenciar um reclame, portanto, nós fomos licenciar os reclames e fizemos processos de reclames, etc., luminosos, com luz, etc., e criámos outros. Então, eram bares com nomes interessantíssimos e bares tinham desaparecido também com, com, com, com nomes. Lembro, criámos um... um e, portanto, um, os reais, que eram o tuminho o, o, o... Ai, agora já não me lembro... Tasquinha, era uma tasquinha, pronto, criámos os reais, mas depois os, os oníricos os que já tinham existido, tínhamos, tínhamos vários tínhamos o Istambul, uh, tínhamos o Aristóf, uh, Recolecionámos uma série de memórias e criámos reclamos e colocámos lá, como desenho urbano, como peças de desenho urbano, como peças de criar uma outra escala, uma outra urbanidade, de ligação entre a praça e a rua, começava muito estreita, e escura, etc. Portanto criámos uma, no fundo uma instalação urbana para foi muito emocionante esse trabalho. As pessoas choraram no dia em que aquilo abriu porque nunca tinha ninguém feito nada por elas. Ou seja, para nós também foi muito emocionante isso, perceber isso. E portanto essa comunidade sim foi foi incluída, embora depois tenha dissolvido porque a cidade transformou-se muito, não é? Uh, portanto, não, não foi um projeto tão bem sucedido assim, que, que pudesse fazer permanecer aquela comunidade tão fragilizada. Um, enfim, mas foi, foi uma tentativa e, como, como outros que, que, que, que, que, que fizemos e com o qual estabelecemos também relações particulares, estou-me a lembrar outra, de outra comunidade que nós até geramos que é, tem a ver com a rede de artes e ofícios de Lisboa, que foi um projeto que começou, porque nós trabalhávamos com carpinteiros e os carpinteiros estavam a desaparecer. E nós pensámos, então, mas o que é que queremos fazer? Temos que fazer qualquer coisa, porque os arquitetos que trabalham em reabilitação precisam de carpinteiros. Fizemos uma primeira rede, que é a rede de carpinteiros de Lisboa. Depois fizemos a rede de artes e ofícios e, de repente, ligámos uma série de, de, de pessoas de diferentes ofícios, mas que têm as suas oficinas na cidade de Lisboa. Criámos um mapa com isso e, e, e ligamos e construímos uma comunidade. Nesse caso, é uma visão que eles não tinham e que passaram a ter e passaram a, a, a poder a, a trocar serviços, ter consciência de que tem um colega ao lado, que pode ter uma oficina maior e, portanto, pronto, e cria queria acesso, cria queria trabalho, cria queria, queria uma série de coisas. Que estão tá, fora do controle nosso, não é? Até, mas dessa ideia, e depois também uma ideia de outras comunidades, não é? Comunidade de arquitetos, a comunidade uh, científica, a comunidade política, enfim, uh, nós quisemos sempre muito atuar em diferentes âmbitos e com diferentes comunidades, e fomos uma espécie de também ateliê camaleão. Que tentou comunicar o mais possível com o mundo. Uh, e, e isso foi, foi, foi muito uh, assumido desde o início, não é? Essa ideia de comunicação foi muito importante para o, para o ateliê e, e, e foi muito absorvente também em termos de termos que criar maneiras de comunicar diferentes das de, de, da nossa disciplina, etc. Uh, portanto para trabalhos um bocado diferentes uh, considerações sobre o nosso trabalho que não eram um, muito favoráveis etc, portanto porque já não era um trabalho clássico de arquitetura, onde é que nós estamos não é? nós estamos a comunicar com vários médios e com vários meios e situadas num, num espaço uh, muito amplo não é? portanto a ligar várias coisas e com várias comunidades e acho que sim é, foi um pouco essa a tentativa uh, quais as formas de incentivar a participação da comunidade na elaboração de um projeto parceria uh, quais as formas uh, muitas formas eu acho que houve, houve várias formas não é nós uh, acho que começamos por uh, conviver com uh, grupos de pessoas, uh, organizadas em associações ou em estruturas locais. Fomos à procura delas na moraria e o nosso primeiro trabalho foi o uh, um Edifício Manifesto, com a Associação Renovar a Moraria, uh, que era um manifesto sobre reabilitação urbana, que não era feita na altura e que, portanto, nós criámos uma maneira de o fazer e fomos à procura de fundos e de fontes de... De financiamento para o fazer. Portanto, esse diria que foi um, um, um primeiro momento. Uh, depois também trabalhámos com uh, questões muito singulares, uh, questões de, de uh, bairros em que fizemos acupuntura urbana, por exemplo. Ou seja, casa a casa, uh, entendendo cada realidade, e cada problema e cada questão colocada é? e inventando um processo ou um micro processo para, para o resolver e, e comunidades também se pode dizer comunidades de arquitetos ou comunidades científicas ou políticas também acho que comunicamos sempre muito com essa com essa realidade com realidades diversas é? adaptámos-nos sempre a comunicar, e o ateliê também nasce dessa vontade de se comunicar. É, era uma coisa muito forte no, no início, continua a ser, que é uma forte capacidade de, de comunicar, e, de, e, de, é, e, e quando falamos de comunidades também, de certa forma, posso dizer que foi uma procura de, de encontros com comunidades de arquitetos, com comunidades científicas, com, com a comunidade política. Portanto, foi, foi, uma, foi uma grande vontade de comunicar que, que, que também uh, teve presente no, na gênese do, do ateliê e que, e que desde o início foi... Uh, criámos um site muito diferente dos do, do, do sites de arquitetura, um site uh, que podia ser uh, quase artístico, mas uh, enfim, não era nada, não era nada praticável, vai, com, ou, não era nada parecido com aquilo que era um, um site de arquitetura, portanto, uh, tivemos alguns projetos de que comunicaram muito bem também, eu lembro-me da Agulha Num Palhar, que era um site de casas para reabilitar, pronto. ia pescar banco de casas para reabilitar Lisboa. Fizemos várias plataformas, tivemos uma rede de artes e ofícios também de Lisboa, que junta uma série de artífices, feita numa altura em que Lisboa estava a perder uh, muita gente e muitos artífices estavam a mudar de localização para a periferia. Uh, portanto, também uma comunidade. <risos> uh, fizemos, sim, fizemos essas abordagens à cidade, diria singulares também e, e com internalidades diferentes e agregando pessoas que, que, que à partida não era expectável. Estou-me a lembrar desse momento da rede de artes e ofícios de Lisboa, em que nós ligámos uma série de artífices que não estavam ligados. Portanto, eles próprios começaram a ficar ligados a partir dessa, dessa rede, dessa percepção, dessa ideia é? da de, de, de existência de uma rede que, que é fictícia, mas, mas, que é, mas que é propulsora de... De, de, de conexões e de projetos e de interações entre várias pessoas, criar várias dinâmicas entre elas. Então, de alguma forma, a, a interferência da comunidade, é, ela muda um pouco os rumos do projeto durante a sua execução? Ou, ou você diria que não? E se de sim, de que forma isso acontece? Uh, sim, claro Claro que muda Muda sempre não é? uh, Como eu disse no início um, Nós muitas vezes íamos para o, para o terreno Com um desejo de fazer qualquer coisa Não uma coisa específica Portanto, essa ideia abre-se com diálogos Com, com perspectivas do, do outro E chegando ao outro é? Estou-me a lembrar, por exemplo, de um trabalho que fizemos Que é a Avenida Intendente foi um trabalho que foi sobre uma rua, que é a Rua do Bem Formoso, que tem nas imediações uma grande avenida, que é a Avenida Almirante Reis. E é uma rua muito estreita, com, onde raras pessoas passavam. É a rua mais comprida de Lisboa. Uh, portanto, tem menos saídas. E as pessoas não passavam ali. E então começámos a olhar para aquilo e aquilo tinha, de facto, uma vida... Uh, diferente, não é? muitos bares noturnos, muita vida relacionada com uh, questões que são problemas, que são consideradas como problemas para a cidade, uh, nomeadamente prostituição e uso de drogas. Portanto, aquilo para nós era um universo uh, interessantíssimo e a Câmara começou a fazer uma obra no Intendente, que é um, é um largo. E aquelas pessoas começaram a ser todas alvo de, de uma certa uh, perseguição, vá, de, não, não as queriam ter lá. E nós geramos esse processo como uma crítica a isso, não é? chamando avenida intendente não é? à rua e criando um, um processo que articulou uh, uma série de oficinas com em que nós recolhemos as histórias das pessoas, havia ali bares há 30, 40 anos, com histórias, e com histórias para contar, as pessoas trabalhavam, tinham trabalhado ali a vida inteira, e não queriam sair, como é óbvio, é? porque estava ali o seu ganha-pão e a sua, a sua história, a sua, o seu lugar na cidade. Recolhemos essas histórias, criámos, havia pequenos bares que tinham, tinham sinalização, portanto eram portas, e nós tivemos a ideia de criar uh, sinalização, sinalética, uh, sinalética com esses bares que não tinham sinalética, reais, e depois criar outra fictícia que desse outra escala e ligasse as coisas, ligasse o, o largo em reabilitação com a rua estreita e escura. Enfim, foi uma criação de uma imagem urbana, de uma de uma reconexão, vá, de, de, de partes da cidade, a partir das necessidades das pessoas, dos, dos, das histórias das pessoas, de, de, das vontades das pessoas. Também nesse trabalho fizemos uma galeria 24 horas, em que tínhamos artistas nas montras com, com obras. E foi, foi, foi um trabalho muito pensado a partir dali, não foi um trabalho pensado antes, foi um trabalho pensado a partir da nossa permanência, quero dizer. Portanto, é um trabalho também uh, que, que depois teve outro, outras ramificações, não é? este método uh, passou a existir dentro do, do, do trabalho que fazíamos e ouviram muito fazer ser as mãos. Uh, Estou-me a lembrar do projeto da Rua das Gaivotas 6 que é um teatro do Teatro Praga, em que uh, nós tivemos várias reuniões com os Praga, fomos buscar coisas, peças de, de cena deles, de, que eles tinham num, num, num lugar, num armazém, e conseguimos criar ali um, um espaço, que é um teatro muito sui generis, porque é um teatro, enfim... Uh, Estranho é localizado num palácio nós retirámos uma série de materiais vá, avulsos, revelámos um palácio e depois montámos um teatro em cima, que é para uma companhia muito particular, que é o Teatro Praga. E ainda adicionámos uma layer de uh, apropriação, vá, que era a layer que fomos buscar às peças do teatro e a à forma como nós víamos aquela aquelas pessoas e a forma como o diálogo também decorreu e portanto e tivemos e tivemos essa sensação desde o início que aquele espaço era deles e não era um espaço de arquitetura uh, um espaço de arquitetura qualquer não é? que abre e que depois demora um certo tempo as pessoas a apropriarem-se dele já estava lá. e isso foi muito foi muito poderoso, porque uh, uh, para mim, particularmente, que venho do teatro, eu tive há alguns anos a trabalhar com teatro, uh, e se o teatro não é uh, isso, não é? Que é uh, criar essa capacidade de, de, de atuação imediata, não é? de intervir, de, de atuar do espaço, de, de se apropriar do espaço. E, portanto, nós trabalhamos muito essa layer que, que é essa camada não é, da, da apropriação que poucos arquitetos eh, trabalham, acho eu ainda, alguns trabalham, mas eh, e essa capacidade de nos imiscuirmos com as pessoas que vão eh, usar o espaço e fazê-lo delas, não, não é o nosso projeto, é um projeto no meio de qualquer coisa, não é? Entre aquilo que as pessoas querem e, e aquilo que nós podemos dar e, e é um encontro, é um projeto que é um encontro é, e não nos importando se há imagens muito interessantes do projeto ou não nos interessando se vamos tirar, não sei, fotografias para o portfólio ou se vão ver uma grande obra de arquitetura ou se vamos ser, pronto, enfim, é um projeto que é quase invisível, não é? nós de, de certa forma, quase invisível porque ele é camuflado naquilo que é necessário, diria. Quase como se a cenografia estivesse no, no, dentro da, da ação teatral e fosse meramente uh, um objeto de, dessa ação teatral e não, e não, e não uma, uma, uma matéria per si. Pronto, é um pouco, é um pouco essa a ideia. Uh, portanto, foi arquitetura assim feita assim uhum. e uh, dentro do artéria vocês costumam avaliar os impactos sociais do projeto e se sim quais são esses critérios de avaliação uh, nós costumamos sim e quando fizemos candidaturas Claro porque há indicadores próprios das candidaturas não é o número de pessoas envolvidas Uh, a capacidade dessa ação perdurar no tempo não é? por exemplo nós que fazemos espaço isso é muito óbvio porque claro que as nossas ações perduram no tempo elas estão lá, são usadas uh, algumas não, mas sim esta, esta ação de fazer uma obra com as pessoas é capacitante não é? É, uma, é uma coisa que, que revela depois, muitos anos mais tarde, uma outra capacidade das pessoas poderem estar num determinado território ou atuarem, não é? fizemos muitas casas, fizemos casas comunitárias a dada altura, aos teatros, pronto, então, uh, um centro para pessoas que, que, que, que da moraria que têm, uh, que são usuários de droga, fizemos isso, ampliamos isso, pronto, é ver isso a crescer, não é, porque... Isso é uma capacidade, o espaço traz capacidade à, à ação, à atuação de, de, de, de um projeto ou de uma, um coletivo ou uh, mesmo de, de, das pessoas que são os usuários, estou-me a lembrar desse centro, por exemplo, que as pessoas têm condições de estar uh, unidas, de estarem juntas, de terem acesso a cuidados de saúde e, e uma certa integração social, portanto, Uh, sim, a arquitetura tem essa mais-valia, é? do, do indicador ser obviamente, e não sei, com o impacto extremo, não é? É um impacto extremo, fica lá. <risos> é, e como que os projetos do Artéria são financiados? Então, de muitas maneiras, nós começámos um ateliê num momento de crise. O ateliê começou em 2010, 2008 foi a crise profunda, não é? em todo o mundo houve crise. E, e nós não sabíamos, hum, não sabíamos muito bem o que, é que, o que é que viria aí, mas sabíamos muito bem que teríamos que que tínhamos muita vontade de fazer um ateliê de arquitetura e que a nossa cidade precisava muito de arquitetura. Portanto, os primeiros projetos foram projetos de candidatura. Exatamente isso. Ou seja, ideias que eram depois candidatadas a financiamento. E nós começámos por um que nasceu exatamente no mesmo, no mesmo ano que nós, foi o BipZip que deu asa a muitos projetos, com uma diversidade incrível por toda a cidade, não é? e que nutriu uma série de associações e coletivos que a cidade tem hoje. Em bairros específicos, com materiais, com trabalhar disciplinas específicas no contexto da cidade, Uh, fazer apoio social, coisas muito artísticas, artístico, do artístico ou apoio social, vá. Uh, situações emergentes ou situações de planeamento, portanto, uh, digo situações de emergência, não é fazer face a problemas muito concretos ou a planear o futuro. Foi um programa muito importante e muito interessante e... E nós estivemos nele desde o primeiro momento, portanto, diria que nutriu o ateliê. Ah, sim, depois outro tipo de candidaturas, ah, maiores, talvez, ah, com, com, com mais pessoas, candidaturas europeias em que participámos também. Ah, e e outro tipo de financiamentos privados também para, proje para projetos, é? de, ta de outra maneira, ou também tentámos a DG fizemos coisas com a DG Artes, que é a instituição que financia a parte cultural e artística, e, e pronto, e foi um histórico muito grande de, de participações, não, é? não, não dá para nomear, houve, houve projetos até que foram com várias coisas sei lá, Nordic Culture Fund fizemos um projeto com um fundo nórdico de cooperação nórdica para o Matrianal de Arquitetura portanto, candidatámos-nos a uma bolsa que é de projetos que fazem os nórdicos, três países nórdicos cooperar, trouxemos cá os nórdicos para eles se encontrarem cá no material de Arquitetura de Lisboa portanto, foi, foi um proje foram projetos muito, muito diversos, muito interessantes também e, e que acresceram e que toda uma série de experiências que nós cultivamos toda, em todo o percurso que, que fizemos. É um pouco isso. Uh, e agora a gente gostaria de saber o que é para si uma cidade viva? Ui, uh, pois é uma cidade que tem pessoas em primeiro lugar, <risos> habitantes, uh, qualquer habitante, mas pessoas que, que tenham cotidianos de, de, de, de, na cidade, não é? não, não, que não sejam uh, passagens não é? para vir ver o uh, um espaço, ou, enfim, que não sejam... Uh, que o espaço seja usado com conta peso e medida nesse, uh, nesse aspecto, não é? portanto, Lisboa teve ultimamente um, um processo de turistificação muito grande, não é? que matou muitas vida, muita vida de bairro e sobretudo nas freguesias centrais da cidade, e isso, isso foi muito visível. Isso matou a cidade, portanto, o posto da cidade viva. Uh, agora... Uh... Acho que sim, acho que é uma cidade com, onde as pessoas têm eh, algumas qualidades de, dessa vida também. Qualidade de vida significa terem emprego, terem saúde, terem educação, terem eh, necessidades básicas supridas. Isso é muito importante e, e não é verdade ainda aqui, embora estejamos numa capital global. Uh, enfim e, e é triste que assim seja e este episódio deste de, de, de, de surto de covid revelou muita muita coisa uh, ainda hoje houve, uh, saiu a notícia de de uma série de, de pessoas que residem numa pensão uh, com 50 quartos são 200 pessoas que estão amontoadas num espaço, no centro da cidade, portanto, numa grande avenida, um, e, e, é, e é duro que assim seja. Pronto, são pessoas que vêm ao brigo de, ou tentam obter refu o estatuto de refugiados e são colocadas naquela situação. Uh, neste caso houve uma infecção de Covid e, portanto, percebeu-se que as pessoas viviam naquela situação. Uh, e que o Estado paga para, para, para as pessoas viverem naquela situação, uh, acolhes assim, portanto isto para mim é uma cidade que não tem qualidade, basta existir uma ideia de que isto é possível para dizer um, não não queremos, queremos que toda a gente tenha essa uh, capacidade tanto de, de viver e de habitar a sociedade como de ser acolhida numa cidade para habitar de uma forma uh, uh, uh, correta e, res e respeitosa da sua uh, individualidade, da sua intimidade, da sua uh, enquanto cidadão até uh, da sua vida pública, não é? De poder ter uma casa, de poder ter direito à habitação uh, é um direito existencial básico. Uh, é um direito é mesmo um direito e, portanto, enquanto não houver esse direito uh, bem compreendido pela, na, na, pela parte política, enquanto não houver, uh, porque ele, ele diz respeito ao construído, por isso é que eu estou a abordá-lo com o maior, uh, para mim é, a cidade tem o direito à cidade, o direito à cidade tem o direito à habitação dentro, não né? E depois há muitos outros direitos, né? uh, como o direito à, à, ao seu espaço existencial e à sua intimidade. Estão todos parecem bonecas matrioscas metidos uns nos outros. Mas estou a abordar este porque este é, é o vivo neste momento, não é? Nós estamos todos em casa, estamos todos a perceber que casa é que temos, que, que, que direito à habitação temos e que, e que conexão existe entre este direito e a nossa a respectiva ordem mental, não é? Porque ele ela afeta-nos tendo ou não, ele afeta-nos psicologicamente. E disso eu estou a falar porque acho que a cidade é uma coexistência de pessoas, essencialmente, não é? É tão uh, difícil que a política assim o veja, não é? Porque neste momento a cidade é instrumentalizada, o espaço é instrumentalizado, é especulado, é olhado enquanto produto. E, portanto, é muito difícil ver os dois pratos da balança Uh, espaço construído e espaço social de igual forma, não é? e é disto que estamos a, a, a falar, não é? uma cidade é tanto de sítio social como de sítio construído e, portanto, nessa cidade isso tem que ser uh, real, não pode ser uma mentira, não pode ser, uh, uh, vem o turismo, isto é tudo muito bonito e é uma cidade global e fazemos obras de espaço público espetaculares, mas depois as pessoas vivem mal. Isso é que não pode ser, uh, e portanto diria sim que, que, que falta ainda, ainda falta, e que este momento é capaz de ser um momento de transição em que isso uh, emerge e por forma até poder ser resolvido, dialogado, uh, ensaiado, etc. Portanto é um, é um momento muito paradigmático, não é? Uh, a invasão do espaço público e, e, e a vinda para este espaço privado, não é? De existência noutra dimensão e, e essas relações que depois podem surgir a partir daí, não é? Com a, com a nossa uh, volta ou regresso à, ao espaço público e à cidade como ela é.